Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu Lúcio Canho Nobre Galera, chegou o momento, cara Chegou o momento da gente poder experimentar aí Matrix Awakening, uma experiência com Unreal Engine 5 Pois é, rapaz, uma parada aí que tá deixando todo mundo extremamente empolgado e impressionado Eu já vi alguns comentários na internet falando que o negócio é absurdo E é claro que nós não poderíamos deixar de conferir isso aqui hoje no Meia Lua com vocês, pessoal Então já aproveita para deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho Pra não notificação dos próximos vídeos, galera É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos E sem mais delongas, galera, vamos lá Porque eu estou extremamente empolgado para poder ver como é que é esse negócio aqui Ainda mais com o galera falando tão bem Então vamos conferindo aqui Se tiver uma cutscene inicial, a gente vai ficar em silêncio Vamos lá. Searching. Procurando. Nossa, igual o primeiro filme, mano. É entrada? Olá. Eu sou o Thomas Anderson. Como muitos de vocês, eu trabalho com computadores. I like the freedom I feel outside the das limitações do mundo real. Mas computadores também são mirrors. Reflecting back who and what we are and the choices we make. The worlds we build. They also confront us with questions. About why we want to choose this over that. Why we want to make X instead of Y. Where do ideas of who we are and what we want even come from? You take the red pill. And I show you how deep the rabbit hole goes. This isn't real. What is real? How do you define real? For instance, I'm not even sure why I'm here. I remember waking up and thinking that I'm supposed to come here, that it was important for me to ask people. How do we know what is real? Isso já é um real engine, mano. Eu, Agora não é. Over 20 anos ago, eu I first played the character Thomas Anderson in the Matrix trilogy. Those films pioneered digital cinema with shots like bullet time. Back then, we talked a lot about where the digital age might take cinema and narrative. In an industry where actors have tried to remain perpetually young, we wondered about digital faces that could become immortal. Hi, I'm carrie Ann Moss, and I played Trinity in The Matrix films. 20 years ago we asked ourselves how long it would be before faces and bodies could be changed as easily as we change clothes. We wondered what would identity mean in a completely digital world. And what would reality mean when a world we can build feels as real as our own. meu irmão. Olha. Você é uma coisa de uma coisa de uma coisa de uma coisa the marketing? people marketing i thought we were supposed Unreal, que da hora. Cara, que da hora, mano. Mano, isso é gráfico um game velho. What the Meu irmão, olha a perfeição disso, cara. O cara desvia. Come on. Disso, ok, como é que você nunca vão um Galera, que que é isso, meu irmão? Alternar a visualização de Mess. Ah, tá. Eu posso ver eles como. Pontozinhos verdes assim, tipo código, sei lá Alternar dia e noite Cara, olha isso, irmão As sombras, ó O sol refletindo no topo dos prédios A sombra dos carros lá embaixo, ó Alternou um pouco pra mais à tarde agora A noite aqui, ó As luzes nos prédios iluminando as ruas também Cara, que que é isso, irmão? Visão nanite Cara, eu tô impressionado até agora com esse início do jogo Dessa experiência, na verdade, né? Com o Real Engine 5 Porque... Vocês viram a física dessa parada, irmão? As expressões faciais e tudo mais ali Teve um momento que o Neil tava apresentando, o Ken Reeves é... Dava pra confundir, mano O que que era real e o que que era... Computação gráfica mesmo, entendeu? Apesar de ficar bem nítido Qual que era qual Mas, poxa, dá pra confundir muito, velho Pixel e Display Render Agora estamos liberados no mundo, é isso, né? Cara, ó Voar, correr, dispensar controles Desacelerar Ué, como assim? Altitude para cima Desacelerar Caminhar Ah, tá É para poder dar uma caminhada mais rápida com a personagem Nossa, mano, olha isso aqui, velho Cara, vamos fazer alguma coisa Deixa eu ver aqui Se tem alguma coisa liberada para nós Ah, tá, beleza Aqui por enquanto não tem nada Dirigir Nossa, olha a física do jogo é da hora, velho Olha isso aqui, mano Magnado que o carro dá Vamos fazer o seguinte, vamos ver aqui Nossa senhora, meu irmão Ó, oh, o carro desintegrou eu chegar um pouco mais pra frente aqui Caraca, meu irmão Olha isso aqui, velho A amassada que deu no carro Porta-malas abriu e tudo Mano do céu E se eu fizer uma barbaridade aqui? Eita Achei que dá pra poder fazer uma barbaridade Mas não deu Como é que sai do veículo? Mano, eu não tava conseguindo dar ré No veículo mais, galera Eu trombei aqui, eu bati, né? Vocês viram? Arregaçou a frente do meu carro Eu tentei dar ré, não deu Não foi mais Parece que o carro parou Caraca, meu irmão Opa, peguei esse carrinho aqui, ó Esse carrinho aqui tá bonito, hein? Tem alguma coisa que eu posso fazer aqui, mano? Deixa eu ver Sistemas R1 Mega City Explorer Execution Menu principal ah, caralho, acho que eu voltei pro menu principal do jogo Não era isso que eu queria <risos> Ah, iniciar a perseguição Isso é o que a gente tava fazendo agora Explorar a cidade, ó nice. Não, beleza, vamos voltar pra explorar a cidade A perseguição a gente acabou de fazer Vamos lá, mano Vamos tentar causar alguma confusão aqui nesse treco Beleza, a gente voltou Agora deixa eu ver um negócio aqui Compensação de exposição, abertura Esse negócio da câmera, né? Movimento, simulação do sol Ah, tem como eu mudar aqui, ó Diminuir a quantidade de gente nas ruas Trânsito e tudo mais, ó Tráfego e multidão, ó Tá ligado Filtro Matrix, desligado Aqui são os controles, ó Freio, guia, não sei o que E aqui nós temos o nosso mapinha Pra gente poder ver alguns pontos aqui, ó Mas aqui acho que não tem nada aqui de... Deixa eu ver. Tinha um ponto laranja ali, mas acho que não era nada demais não, né? Caraca, meu irmão. Velho, olha a física dessa parada Olha o que, é que fez com o meu carro, mano Essa trombadinha que eu dei Meu amigo Que jogo é esse que esses caras estão fazendo, mano? Ou melhor Que engine é essa, né? Que esses caras estão mexendo agora Ah, beleza Tem um negócio ali Freio de mão. Vamos usar freio de mão. Tinha que ser um carro mais veloz. Espera aí. Pra gente poder sentir de verdade a parada. Vamos ver. Aqui, ó. Nossa, o carro ligando, mano. Tá. Caraca, meu irmão. Caralho, velho. Velho. Vocês viram isso, velho? Olha como é que arregaçou é o carro aqui, mano. Como ele tem uma frente um pouco mais Abaixadinha assim, né Ele acabou entrando por baixo dos carros Fazendo meu amigo Opa, tem um carro de polícia ali, mano, deixa eu chamar a polícia Vamos, vamos, vamos causar uma perseguição Aqui, eu tentar causar uma A porta do carro Acho que não vai rolar a perseguição Não, né, não, não rola Mano, olha o meu carro, as portas, ó ó. Cara o que que é essa experiência, meu irmão? Olha isso, cara Cara, isso é o futuro Dos jogos, galera Isso é o futuro dos games Na moral Ali, não. Só ele rapidinho, galera, naquele pontinho amarelo que tem ali, ó. Só pra gente dar uma conferida o que que é aquele ponto amarelo, se tem alguma coisa. você Nossa, quase que o carro vai, vocês viram? Olha, ele não vai ter como entrar, não, peraí. Puta merda, velho. Olha, meu carro já tá tão arregaçado. Quase chegando lá peraí. aí eu ver se aqui Eu posso virar na, na outra lá Sem ser essa aqui e na próxima Vamos ver Nossa, velho Cara, olha essa física desse jogo, irmão Beleza, parece que é um beco aqui, não é isso? Deixa eu ver Olha, ela pipocou pra fora do carro, hein Isso é um beco? Alguma coisa aqui assim, deixa eu ver Não dá pra entrar no lugar? Deixa eu dar uma olhada aqui É, não dá pra entrar não Ó, esse aqui eu tô voando, né? Esse aqui eu tô acelerando pra poder chegar no lugar que eu quero mais rapidamente pra gente poder ver. Pera aí. Acho que não dá pra gente virar aqui não, né? Hum, deixa eu ver. Ó, o ponto amarelo tá virando aqui, ó. Só pra gente poder saber o que é esse ponto amarelo Mas acho que não quer dizer nada, não Você deu alguns pontos Que a gente deve não conseguir interagir por agora, entendeu? Mas se vier algum jogo desse aqui futuramente mesmo Mais completinho, pô, imagina, galera Que parada impressionante que não vai ser esse aqui, mano o ponto amarelo tá ali ainda, mano Caralho Será que os caras passavam em cima de mim? É, tá exatamente aqui, né, o Ponto Amarelo. É, paredes invisíveis aqui e tá, tal, é. Acho que não tem muito mais o que a gente fazer aqui não, cara. É basicamente a gente fazer aquele primeiro início ali, né, aquela cena. E depois a gente dá uma circulada aqui pela cidade pra poder realmente ver os carros, ver tudo aqui assim, ver a questão da física e tudo mais. Como tá funcionando no Real Engine, entendeu? Que realmente está de veras impressionante, viu, pessoal? O negócio está muito da hora, velho. Ó. Vamos dar só mais uma voltinha agora com essa caminhonete aqui. Só pra gente poder testar. Essa caminhonete ela é mais parruda, né, mano? Ela causa mais impacto nas batidas e tal. Vamos ver. Nossa, já arrancou o negócio fora, velho. Cara, olha o vidro do carro, mano Caralho, olha como é que já ficou A, a, a bichinha, mano Olha o retrovisor, mano Caído Opa, acabei de ver um Porsche ali, hein Pera aí, pera aí. Vamos, vamos, vamos lá no Porschezão ali, peraí. Esse aqui, ó. Ah, mano. Não, velho. Só porque eu achei o carro bonito aqui, não quer deixar eu entrar, mano. Acho que é porque ele tá dentro desse lugar aqui. Não daria pra eu sair com ele, né? Provavelmente. Opa, mas a gente acabou de achar um Porsche aqui. Na verdade... Não, esse não é um Porsche, não é? Tá com um cara pela frente. Meu irmão. Tô causando causa, vamos ver aqui ó, ó. velho, que da hora, que da hora, mano, sério. Bom, minha gente, eu acho que é isso, cara é, Basicamente, eles queriam mostrar aquela cena Pra nós inicial Pra gente poder sentir um gostinho da questão da física e tudo mais ali, as coisas acontecendo, a gente destruindo os carros Os agentes vindo pra cima e tal E depois eles liberam pra gente poder ter essa experiência De controlar o carro e testar a física Do jogo mesmo, como é que ela tá ficando é, na Unreal Engine 5 Então galera, coloque aí embaixo o que, que vocês acharam Se vocês experimentaram aí, entendeu? Essa, essa experiência do Matrix Awakens O que, que vocês acharam da Unreal Engine 5 aí Se vocês estão impressionados, igual eu estou Mano, eu estou muito abismado com esse negócio aqui Como é que tá. Realmente tá bem impressionante Quero muito ver o que, que vem aí no futuro Com relação aos jogos que... Irão empregar essa nova engine, entendeu? O negócio vai ser uma evolução absurda em termos de nova geração, inclusive. Pensa como é que vai ser esse negócio. Deixa aqui embaixo suas opiniões, galera. Eu vou adorar ver de cada um de vocês. E, novamente, não se esqueçam de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, pessoal. Vou ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês aí. Até mais. E vamos, pessoal.